que você me bateu no primeiro round, é verdade, mas que você vai ganhar é uma falácia. eu vou virar o jogo, você tá achando que ganhou, você não assiste o Brasil contra a Croácia. Uou! E é o ego te sufocando? Porque aqui desceu do salto. Você poderia dar dois a zero, uma prepotência falou mais alto. Oh! Não logo! Você que foi burro e falou do jogo. Aí ah, é, parceira, sou cristalera. Eu só não falei é isso que eu torço pro Brasil, porra. Eu sou brasileira. Oh! Olá, sabe por que você é brasileira? Eu vou te comparar. Você aqui é nem é o Neymar, sempre jogando mal e sempre se lançando próximo do Carnaval. O é o seguinte, eu não dei nenhuma brecha, tá ligado? Nenhum momento eu falei nada, só porque eu falei de jogo que vocês estão baiano. Tô nessa porra, tem sete anos, que é o FIPA Nacional e não é carteirada não. Pra me baiano nessa porra, só se eu der brecha ou se eu vacilar. Ei, é, calma aí, não vai te comer não, que não é meu aniversário. Ei, é, qualquer pessoa que tiver algum bagulho pra resolver comigo, tô ali fora, certo?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 mais então, amigo, essas ideia, Mas sua batalha é comigo, não é com a plateia. Por isso que é o Esquece o segundo round, começa a focar no seu ataque. Eu já tô focando, cê tá panguando. Em que momento quem tá gritando, eu tô atacando. Se vocês gritaram desculpa, não foi em brasa. Mesmo me ensinou a não levar desaforo pra minha casa. A minha também não parceiro, por isso que ele tá rimando Eu não levei o desaforo Por isso você tá apanhando. Só que você não entende Que a rima é avalanche Você não tá aproveitando se a plateia te deu segunda chance Você não entendeu Como segunda chance Se o erro não foi meu Eu já ganhei a aldeia Tudo nacional sem besteira não me segunda chance e eu fiz valer na primeira Toma sua dose de uísque Se você quiser uma rima, parceiro, você diz que diz que Até porque você não entende, comemora com Whisky. Já Ganhar batalha de tu não é mérito para ninguém. chovendo, porque já tá esparecido, cê vai entender, sabe porquê? Esse é o proceder, é que eu fiz o nível subir, e também fiz o céu descer, vai! Controle isso aqui saber a trajetória. Não só a dança da chuva que é creio, então faz a chuva da vitória, ó. Dança da vitória, ó. isso daqui é o um detalhe, mas vamos sentar tá de frente com Brênio, você só segura a chuva de line. Eu já escutei essa rima velha de falar que o céu desceu com MC, só que tem o e o meu rimano. Eles viram que os anjos já estavam tá aqui. Aí mano, você entendeu? Acho que agora você perde na cédula. A gente é um anjo rimano, a diferença é que nós não temos Aurélia Então, aí meu mano, deles, então eu vim pra tirar um sorriso. É que eu tô sobrevivendo. Então na terra eu fiz o meu paraíso oh! Sem maldade minha rima vem alerta Paraíso você ganha o paraíso, que merda Você não saca o que eu faço Rima que é boa, cê tá no calabouço A minha rima faz crack crack Só paraíso a minha para osso oh! A sua rima é paraíso, sua rima é para osso A minha rima é um para-raio E esse lacaio vai parar no bolso oh! Hoje eu sou o Avatar, tamo vindo é que eu tô conectado com essa água Você vai ter que entender que o Breno veio fazer a rima vou impactar Tá seco no beat, tá na chuva, eu mulher. Então mano, agora você vai ter que escutar essa rima Já que você é o um Avatar, você tá através do DNC que faz rima Você nunca foi isso, você é um personagem, você é um cometa Então se você é um Avatar, você só vai me ganhar se for em outro planeta Uou. Destruindo bala, forma de conhecimento ah, ela hey. foi amassado no primeiro, segundo é o acréscimo em segundo tempo hey. Eu tô rimando alto, precisa a pedir hey. Se você pedir sangue, eu vou arrancar todo o sangue desse MC ah, <risos> rima foi caô, pode arrancar meu sangue, seu animal. Injeta na tua veia para você rimar igual! Eu serei idiota!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 Você não é miss sujeira Você é missa decadente, tá na minha frente Você tá no final da ladeira Ei.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 ah, então não digue, por isso que agora você tá ligado teu barulho te mata no beat Você falou que é o Real Madrid Galáctico, tá rima é feia O Galáctico não ganha do x o tipo do mesmo jeito que tu não ganha aldeia Olha só, que você é o destaco Você tem um plantel forte, mas um time fraco Agora sabe, representa os Caixara Tipo o Ronaldo, nem lesão no joelho, me para <risos> Eu faço o flow, eu faço o show e minha rima que depara, Você vai perder, que isso não é bom, isso não rima um slow Você é igual o PSG, muito investimento, mas cê nunca faz um gol Uou! Eu sou tipo o PSG, geral para pra assistir Esse cara é o Messi, o Neymar e o Suárez da seleção Mas nem sem MSN, ele chama a atenção Eu faço um verso que você é previsível ah, ah. Sua o meu legado e seu verso não é cabível Você tá se escondendo e você é invisível Vai se fuder que eu sou em babi, mas tem que correr pra chegar aqui nesse nível ah, ah. Só que agora eu vou dizer Não adianta você querer falar dos jogadores lá do PSG Já que você falou que é o PSG Que tudo muito te falar que se fode Pode chamar eu de Donaruma, Sabe por quê? Passar nada, nem pode oh, Mas você não tá pronto pro debate Nada se assuma, você é o uma No gol é uma mundial de alface Uou! Ali agora, você já treme Puta HM, bato a falta, Sou Rogério da oh! calma, calma, sabe que isso é comum Eu vou fazer até uma analogia E lembro do castelo rá -Bum. Já que você falou que eu a de alface Essa é minha fase, sempre é linha Hoje é o dia que esse mal de alface Acaba com esse doutor a boa prima oh! Sobre o Real Madrid, sobre MC, si, te deixo no vácuo. Você não tá brilhando na batalha, eu vi que você é opaco Enquanto eu sou bom é muito fraco Eu sou igual o Vinicius Júnior. Eu faço gol e ele me chamo de macaco oh, É, não sabe o detalhe ah, Se cale no vale ah, Sabe o vacilão, passa a visão até em ah, É o Vinicius Júnior que só mete mala Tá vendo o seu caixão Vini em cima, baila Baila, vale, do, do meu caixão você almeja Eu sou Vinicius Júnior, tô dando um samba em cima na sua inveja Entenda, meu mano